Você sabia que existem quase 60 mil proteínas no corpo humano? E uma delas é a molécula de adesão celular chamada laminina. Você já ouviu falar sobre isso? Pode pesquisar no Google sobre a laminina, pois é ela que diz a célula qual a função do corpo. É ela que manda os comandos para o nosso corpo. Agora veja que eu não acredito em coincidências, eu acredito em propósito de Deus. Veja aqui no vídeo o formato da laminina. Veja que essa molécula tão importante para o nosso corpo, ela tem exatamente o formato da cruz de Cristo. Eu não entendo isso como uma coincidência. Você está vendo aqui na foto, essa é a laminina, a cola do corpo humano. Talvez é Deus mostrando que através da cruz de Cristo nós podemos ser conhecidos por Deus. E se você acha isso coincidência, eu gostaria de conversar um pouquinho com você também para nós encerrarmos esse vídeo. Sobre o DNA, você sabe o que é o DNA, né? São as informações genéticas de cada ser humano. O DNA, inclusive, ele informa o sexo, a cor dos olhos, a cor da pele de cada bebê antes deles nascerem. São mais de 6 bilhões de informações comprimidas em uma estrutura microscópia. Agora, veja esse fato. Os cientistas dos Estados Unidos eles é, conseguiram descobrir, existe um padrão numérico que é constantemente mostrado no nosso DNA. Veja inclusive a foto do DNA aqui, e esse padrão numérico, é, ele contém ah, os números 10, 5, 6, 5, 10, 5, 6, 5, fica girando. Ao tentar traduzir isso, ao tentar descobrir o porquê dessa curiosidade, os cientistas substituíram esses padrões numéricos por letras hebraicas, que nós sabemos que as letras hebraicas, cada letra representa um número. Quando os cientistas substituíram esses números pelas pelas letras hebraicas, eles tiveram uma grande surpresa. Veja agora o que significa em hebraico essa ordem numérica, esse padrão numérico no seu DNA, pois é, os números 10, 5, 6, 5 em hebraico significa yud, Re, vav, re. Para nós, nós podemos transliterar como YHWH. Você sabe o que é YHWH? É o nome que Deus se apresentou a Moisés. O grande eu sou. Yavé, que transliterado no latim para nós, significa de Javé vem para Jeová. Veja que o próprio Senhor implantou o nome dele no nosso DNA provando para os seres humanos o quanto Ele nos conhece, o quanto Deus te conhece. Não é bom demais saber que Deus plantou a sua assinatura no nosso DNA, mostrando a quem você pertence, você pertence a Deus. Talvez você não entendeu isso ainda, mas nós pertencemos ao Criador. É por isso que eu não tenho o hábito de pedir para uma pessoa aceitar Jesus, porque, meu amigo, minha amiga, a humanidade já pertence a Deus algumas pessoas apenas precisam confessar isso publicamente, confessar para que os céus entendam